A manchete é o principal fundamento do vôlei, tá? A manchete é o principal. Se vocês forem assistir o jogo, a maioria dos toques, a maioria é sempre manchete. Ela é o principal. Sabendo um pouquinho da manchete, você já sabe jogar vôlei. Já dá pra você juntar uma turminha de amigos, ó. Manda ver com a bola e jogar vôlei, tá? O braço do ladinho do outro. Esse é o antebraço de vocês, o antebraço é essa parte aqui, ó. Entre o punho e o cotovelo, esse é o antebraço. Sempre que eu falar para vocês antebraço, é essa região aqui, ó. Entre o, a mão e o cotovelo, tá? Esse é o antebraço. Isso, o antebraço, braço esticado. Isso, estica, esticado, isso, só no antebraço. Isso, só no antebraço, isso aí. Bola para si mesmo, não é para jogar para frente. Bola para si mesmo, tá? Aí, aê, aê. Você joga pra cima e pega... Isso, Evelyn Isso aí, Eli Isso, Kelly Isso aí Isso aí Pé na frente faz a manchete. Todo mundo dá manchete Deixa eu ver Manchete, manchete, manchete Deixa eu ver Manchete não é assim Isso, manchete Braço esticado Manchete, manchete, manchete Braço esticado, braço esticado, braço esticado Quero ver, quero ver, quero ver Todo mundo vou até o final e volta. Isso, deixa eu ver se tá todo mundo certinho Só que lá de cá É uma mão sobre a outra isso, agora o polegarzinho aqui. Isso. Deixa eu ver. Deixa eu ver os braços. Deixa eu ver. Tudo na machete. Opa. Fecha o polegarzinho aqui. Um do ladinho do outro. Um do ladinho do outro assim. Isso. Junta o antebraço. Antebraço bem juntinho. Isso. cada faz o seu, vai. Isso, Duda. Agora sim. Usa a perna. Tem que agachar a parecida mais pra baixo essa bola, parecida. Isso. Não mexe o braço, é a perna já! Um, dois, três, quatro, cinco. A última! Capricho! Não é pra... porque soltou a bola! Segura essa bola, Naquela! Né, Vem!